Salve, salve, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um Quer Que Desenhe? Eu sou o Guilherme Praça, do time de história, e hoje vamos falar sobre o Protocolo de Kyoto. Lembrando que o mapa completo é grátis e está disponível para download também no link na descrição. Agora, vamos começar já com uma pergunta. Você sabe o que é o Protocolo de Kyoto? Não? Então vem comigo que eu te explico. O Protocolo de Kyoto é um acordo internacional fruto de muitos debates entre ambientalistas e chefes de estado em diversas conferências no final do século XX. O Protocolo foi finalmente criado em 1997, em Kyoto, e se tornou um acordo entre os países que assinaram o um documento. As nações consideradas desenvolvidas se comprometiam a reduzir as suas taxas de emissão de gases de efeito estufa entre os anos de 2008 e 2012, em pelo menos 5,2% comparado aos níveis de 1990. Vale destacar que nem todos tinham os mesmos limites. A União Europeia, por exemplo, comprometeu-se com uma redução de 8% e o Japão com 7%. Já os países considerados em desenvolvimento, como Brasil, China e Índia, não possuíam uma meta fixa. Inclusive, esse foi justamente um dos motivos pelo qual os Estados Unidos se recusaram a ratificar o acordo. O presidente George Bush, na época, não concordava com esse ponto e acreditava que o acordo teria impacto na economia do país. Logo, acabou ficando fora. Outros países também relutaram e demoraram a ratificar. Assim, o Protocolo de Kyoto entrou em vigor em 2005 após completar com a entrada da Rússia a ratificação mínima exigida, que eram de 55 países que juntos produzem 55% das emissões. Mas afinal, por que o Protocolo de Kyoto é tão importante? Ele é importante, pois é o primeiro planejamento internacional que visa combater a emissão de poluentes na atmosfera e reduzir os impactos climáticos e ambientais. Desde o final do século XVIII, o processo de revolução industrial que começou na Europa e se espalhou pelo mundo vem ampliando os índices de poluição. Com a criação dos motores a combustão, dos complexos industriais, o aumento dos desmatamentos e com o consumo desenfreado, os seres humanos passaram a interferir ainda mais na natureza, criando em pouco tempo danos que podem ser irreversíveis. O próprio efeito estufa é um deles. O aumento dos gases jogados na atmosfera passou a ser um problema para a humanidade devido ao aumento brusco da temperatura que pode ter consequências gravíssimas. Alguns dados revelam essas mudanças. Por exemplo, estima-se que a temperatura média do planeta tenha aumentado 0,98 graus Celsius desde o final do século XIX. Nos anos de 2018 e 2019, alguns países chegaram a bater recordes de calor. Outra questão também muito impactante é o derretimento acelerado das geleiras do Ártico. Desde 2000, a extensão de gelo na região vem demonstrando os impactos do aumento da temperatura. É justamente por essas mudanças negativas que o planeta tem passado que o protocolo de Kyoto é tão importante. Como muitos desses impactos ambientais são irreversíveis, apenas reduzindo as taxas de poluição e de emissão de gases poluentes na atmosfera é que podemos garantir um futuro. Portanto, além de demandar a redução dos gases de efeito estufa, o protocolo também orienta ações que podem auxiliar ainda mais no combate à poluição. Medidas como o uso de fontes renováveis de energia, a proteção do meio ambiente, a valorização de uma agricultura sustentável e redução da poluição causada por meios de transporte podem ser a muito eficientes. O protocolo também criou mecanismos de flexibilização para auxiliar a redução de emissões sem que isso impactasse na economia dos países. Assim, foram criados três mecanismos. O comércio internacional de emissões, o mecanismo de desenvolvimento limpo e a implementação conjunta. Após o fim do protocolo de Kyoto, novos debates voltaram a questionar as medidas necessárias para combater os problemas climáticos. Apesar dos objetivos do protocolo não terem sido alcançados quantitativamente, ele deixou um importante legado de conscientização ambiental e busca por novas fontes de energia. Atualmente, é o Tratado de Paris quem tenta reforçar essa luta e busca impedir que a temperatura da Terra aumente entre 1,5 e 2 graus Celsius até o final do século. Agora que vocês já sabem o que foi o protocolo de Kyoto, não esqueça de baixar o mapa mental completo no link da descrição. Peraí, peraí, peraí. Não me deixa ainda não. Já se inscreveram no canal e curtiram o vídeo? Ah, não esqueçam de comentar com suas dúvidas e sugestões para os próximos vídeos. Lembrando que vocês podem assinar o Descomplica e ter acesso a nossos conteúdos completos, monitorias, exercícios e muito mais, com aquele descontaço. O link também está na descrição. Até a próxima, galera. Beijo, tchau.